Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Há um texto semelhante. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Olá pessoal, vim aqui para declarar neste meio de informação, através deste vídeo, colocando a minha opinião, sobre o sistema que paira em nossos dias. A mídia não quer que nós falemos a verdade. Querem restringir a todo custo e a maioria seguindo esses parâmetros. Estamos vivenciando os dias difíceis e a verdade será ocultada em breve. O aparecimento do erro continuará a ser propagado a cada momento como uma praga o besterol sendo alarmantes para despreparar as pessoas, multidões sendo levadas para um abismo sem fim. E neste momento, venho dizer que o inimigo não quer ver você enxergar isso. Muitos pensam até que o inimigo vem colocar o mal. Não. Entendam. Ele quer que vivemos a cada dia no comodismo e sempre nesta estática não vendo o que está por trás de tudo. Deus, Ele quer que nós despertemos das coisas que há de vir. Muitas coisas virão e não tardará. Muitas pessoas aceitando o novo normal. Quem quiser que fique com raiva de mim, mas eu não posso enganar a mim mesmo. Vendo todo o cenário pronto e aceitar sem ao menos usar a minha consciência. Se me julgar, que julgue, pessoal. Me perdoe, mas... Já passou do tempo de falar a verdade. Não podemos ficar escondidos. Apenas digo, apenas enxergue. O que está por trás da cortina de fumaça. Não seja influenciado por sistema sem antes ter pesquisado, ter estudado e avaliado algo que está ao seu alcance. Desperta tu que dormes, em breve, estando dormindo, ao acordar, será tarde demais para enxergar e poderá acontecer uma série de eventos que farão ligação a tudo o que está acontecendo. Fiquem atentos, ouça o chamado do Criador. Por isso, é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti